Fazendo essa rima, quebrando sua cara passa Como se fosse um caramujo Ou um ninja, um caramujo E nas calças esse cara mija Aê oh! Por que você tem medo? Oh! Não entendeu que nesse enredo Sem maldade camarada você já errou O que é isso? Um minuto, foi a música com o flow? Oh! Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal Rima Slow HD, rapaziada. Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Não passa de um trouxa, Hã? realmente falta força, não vai ganhar nem mim, nem sua torcida torça e poucas, mata pelo mano, você vai perder, você sabe por quê? Porque não faz R.A.P. Me diz o que vai acontecer, tá vendo essa vergonha voando? Você pegou ela para você, você minha vez de tentar matisar sabe por quê porque você não sabe rimar quando o DJ bomba um rap, você vai travar Pô, você tá ligado, seu comédio, eu, te bato, eu não me comente não te bato não me importo que eu não tenho uma estratégia sabe por quê daqui não tem repeat vai fazer o que mandar o um fundo puto e outro beat puto nunca vai ter fit no fode você acabou de apanhar o um gordinho da zona norte Que o meu parceiro é uma barata tonta Cê é uma piada pronta Tanto faz, cê sabe que eu cuido das contas E é assim, mas não é barata mas é outro tipo de animal completo Tipo formiga, eu saio com a folhinha Essa daqui é minha vida de inseto, sabe? Tudo é incerto Mas eu penso porque eu sou esperto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 Humano, amasseia essa vida de artista oh! yeah. Mas todo mundo é artista que tá aqui no palco E também tem vários artistas da plateia Que não cresceu ainda, não tão salto Nossa, moça tá rindo, tudo bem, cê sabe que o Paulo tem fumo. Depois que o Kant perder essa batalha, os caras. vai ver que ele coringou Ficou louco, não conseguiu mandar nada, cê falou vida de humano, Mas eu já tô vivando no palco, é a vida de batalha, a vida de humano. É a dupla, os dois é o Coringa, tá, tá, tá, tá, cê foi pro cemitério É o Coringa, ha, ha, ha, ha. por que que vocês foram tão tão sério?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 Carregada a cruz, cabeça sua cruz. Tá achando mesmo que você é divindade igual Jesus? Passou vergonha, você não arrumou nada. Essa é minha vingança da semana passada. Uma coisa eu vou falar: quem é magrão, você é obrigado a te matar. Tive você não vai passar. Quem na segunda hoje, o do crossado vai te ajudar Até porque você não viu, assim que a batalha era é Reclama da plateia e reclama do DJ. Sua primeira é oito, hoje cê toma tapa. No França troca o beat pra tu ver se ajuda o chapa. Ele tá fazendo seu disco virar o contrário. Eu sou analfabeto, meu verso é o dicionário E aquelas palmas pra esse vídeo mais né? Tu foi, tô matando esse moleque Te ensinando o que é o conceito do boom rap Ataca o DJ nas stack Sem o DJ não existe rima E o japa não existia sem o black Aí, hoje eu vim pra te pôr no seu lugar Tá de braço cruzado com sinal pra E bagunçar seu jogo e bagunçar sua franjinha. Tudo bem, só que você. Meu parceiro faz a sua, cala já Aquela boca não tá rimando nada Quem sabe mandar o um que é rap E você falou que eu não seria nada sem o um Black O Black parou, mas eu sou sujeito homem Não tenho nada a ver, deixa Bahia pro no meu nome Cara, Bahia vai dar tá no nome desse cara Pelo amor de Deus, você é horrível A Bahia tá fudida, de baixo nível Aí vocês, tão gritando pra isso aí Você também vai virar baiano Vou te botar pra dormir Love. Calma, calma, calma Calma, calma, aê Se depender de minha Bahia tá fugida Você vai tomar o pau E de Janeiro, que passado Com você se fudendo no estadual